Dieta equilibrada, que lhe conduz ao consumo consciente dos alimentos que de fato possam ser consumidos, por quem está querendo perder peso, é uma das melhores maneiras de emagrecer rapidamente.